Você quer entender o que aconteceu no Exposed da Letícia Shiraki? Eu sou o Guilherme Dantas e vou te explicar tudinho. Enfim, a youtuber Letícia Shiraki, conhecida por se vestir de lolly, sofreu um Exposed em setembro, onde uma garota chamada Jane disse que foi caloteada pela Letícia que ela comprou roupas dela e após isso disse que não tinha dinheiro para pagar as roupas é verdade. Que a decidiu desistiu de um grupo de cover por birra e que ela botou a responsabilidade dos erros dela no namorado. Eu fiz um vídeo sobre essa exposed na época. Esse vídeo deu muito certo e por isso tô fazendo a parte 2 do vídeo explicando o que aconteceu no final dessa treta toda. Mas enfim, esse exposed sumiu do Twitter pesquisei de todas as formas, pesquisei até no perfil da Jen, mas não achei nada relacionado ao Exposed, o que significa que ela excluiu ao Exposed. Até rolou uma Exposed, entre aspas, do perfil do Twitter de direita Let's Dex, onde o perfil, chamado Sung Ling Yi, disse que a Leticia Shirakin é o Let's Dex, mas o Exposed é a zoeira ou o falso, Afinal, não achei nenhuma prova de que Shirakim é o Let's Dex. Os argumentos, entre aspas, da Sung Nengi. É que de Let's Se criou o personagem Let's Dex para se pronunciar politicamente. Sendo que Let's Dex é um homem que, inclusive, já foi entrevistado algumas vezes. E essas entrevistas que ele participou mostram que ele, é, sim, é um homem. E diferente da Let's Se que é uma mulher... Além disso, a Letícia Shiraki já se pronunciou politicamente, mesmo que tenha sido poucas vezes. Ela já se pronunciou sim politicamente no perfil primário dela. Então, não faz nem sentido ela ter criado um perfil secundário para falar de política, sendo que ela pode se pronunciar no perfil primário dela. Além disso, o Let's Tech está no Twitter desde 2010. A Alexa Shirak criou o perfil dela no Twitter em 2016, seis anos depois da criação do perfil Let's Dex no Twitter. O Dex existe bem antes da Alexa Shirak ter feito sucesso, então eu só anulo o argumento que a Alexa Shiraki criou o perfil Let's Dex para se pronunciar politicamente após a fama. Mas falando sobre a Exposed da Jen, que é o foco desse vídeo, foi decepcionante ela ter excluído todo o Exposed sem motivo. Já que isso faz com que tudo pareça fake. Afinal, pra que a gente excluiria uma thread explicando algo supostamente real? O que a gente estava temendo? Não sei. Não. Eu ainda acho que tudo é real. Mas é muito estranho ela ter excluído algo que supostamente é real. Talvez ela tenha excluído com medo de processo. Mas se eu fosse a gente tivesse sido caloteado pela Elitza Shiraki... Eu processaria Shiraki por calote e mostraria as provas que ela me caloteou. Eu não iria baixar a guarda tão facilmente. Mas seguinte, se você gostou desse vídeo, compartilha ele para alguém que não sabe a conclusão da exposa de Dalit Essa pessoa com certeza vai entender tudo após esse vídeo.